vamos okay. ver. Contra Eco, Leona, bastante controle de grupo lá, hein, mano. Zed, EZ, hum... Mano, vou de chaco, galera. Chaquinho, chaquinho, chaquinho. Confia, confia, confia. AP mesmo, tá ligado? Gankando cedo, mano, pra impactar no jogo, tá ligado? Eu acho que tá faltando eu impactar o jogo cedo. Bora, bora, bora, pra impactar o jogo cedo, mano. Vambora. Provavelmente eles podem me invadir nível 1, precisa ficar ligado, hein, mano. Se meu time quiser ficar nesse lugar aqui, era boa, hein, mano. Faz um invade, eu mano. Eu upei o, o, o, o, o W já, né, mano? Senão dá uma pegada, eu quero fazer, eu quero testar um negócio aqui, mano, só que eu não sei aliás, uh, tá, ó o que, que eu posso fazer? Eu posso dar uns alto ataque aqui, smitar a galinha tá ligado? Ó, eu vou esmaitar ela, Ah, só que fazendo isso, eu não tive smite no. Eu não tive. Eu não vou ter o smite no... nos golems. Então, o smite talvez foi em NA, tá ligado? Eu queria que minha bot lane não tancasse, tá ligado? Eu não queria que eles perdessem vida. Mas acho que tá suave, mano. Vambora, vambora, vambora. Ok, nós farm isso aqui legalzinho e bora dali. Vou ficar um pouquinho low, mas posso tentar ir bot cedo. Talvez tenha um ward ali, né, mano? Se tiver ward aqui, ou me meu gank cedo. Mas vai descobrir. Mas eu só vi a cabecinha, velho Salve, Marquinhos. Dois meses na melhor sustância plausível. Só boa, Tamo junto, meu bombom. Tamo junto, meu príncipe. Pronto, galera. Foda-se. É isso. Gankzinho que eu queria dar o seda pro meu jogador ali, eu dei, mano. É isso. Killzinha na mão do guerreiro já tem. Cadê o Echo? O Echo tá com red. Então o Echo farmou os três campos de cima e tentou em mid. Provavelmente ele vai querer me invadir. Vou mandar um sim no all. Só agradece a bazuca. Não! Eu vou tentar compensar pegando Double Scuttle, tá ligado? Mas eu tô sentindo que eu vou morrer se eu farmar isso. Pô, que merda, eu zaralei meu PF inteiro. Pelo menos o Echo tá com o PF dele zaralhado também. Uh! Que caca, galera. Isso foi muito ruim pra mim. Se o Echo morresse, seria bom, mano. Mas, pô, perdi um tempo do caralho. Tudo bem que o Echo também perdeu. Então vamos falar que ficou elas por elas, né? Meu golem nível 2 nasceu, mas eu acho que eu prefiro resetar esses meus campos nível 1. Um. O lobo e o sapo tá nível 1. Um, então eu preciso resetar eles pro nível 2 logo, senão eu fico atrás em XP, né? E o Echo tá tendo que fazer a mesma coisa que eu. Ele tá com muito campo nível 1. Um. Pô, aquela hora os caras gastou flash, né, mano? O Kong, ele não pegou aquilo. Se o Kong pegar aquilo ali, era o sonho de princesa, papo reto. Queria que o Echo aparecesse pra ver como que ele tá de farm, tá ligado? Provavelmente ele tá igual eu, ó. Ó, o Echo apareceu lá em cima. Nossa, o Eko tá com muito mais farm que eu, galera. Ele pegou... Pô, ele pegou os aronguejos tudo, né, mano? Filha da mãe. O Eko tá com 42 de farm. Eu tô com 36. Fazendo isso aqui eu vou pôr 40. Se eu pegar esse aronguejo de cima eu compenso Só que o Zed miou provavelmente pra cima, né? Então eu não vou poder pegar o aronguejo. Ah, não. Ele miou pra baixo. Sei. Nossa, tadinho dos meninos, mano O Zed tá bot 100%, mano Será que era o correto, hein, mano? Será que a bot botnene guivava tudo aquilo, mano? Acho que era melhor a botnene ter guivado a Wave, né, mano? Mano, não sei se essa é das melhores da resposta, galera Mas o time calou, mano Se o time calou, eu confio Beleza, galera. Agora é sabedoria aonde ah, eu vou usar esse arauto, mano. Pensando em usar pro Ryze, porque a nossas três kills tá na mão da Kai, então ela já tá forte. Só que era bom matar esse Zed antes de usar o arauto, né, mano? E aí, você vai apertar um R pra nós, Ryze, Ryze? Então, bora. Bom flash, by the way. Excelente flash. Olha a box. Que? Caralho, os caras, vai tudo sair vivo, mano. O cara tá perguntando por que eu fui na Leona, eu matei ela. Ó né? o cara, folgado. Pô, eu queria usar a Arauta esse Rise, mano, mas eu acho que ele já tá tiltado. Se for que eu vou usar a bot mesmo. A time bote bot pra pegar só algumas, assim, acho que tá ok, né, mano? Só pra dar uma cabeçada mesmo, eu quero ter um recal melhor, tá ligado? Puta merda, tem um, uma família ali no bot, mano, um bonde. Tem TP do Kong? Não tem. O Rise não quer descer, eu tô descendo. Matou-se? Matou, tá bom. Vou, vou, vou, que time bom. Pedir a você por você ser um exemplo de persistência e força de vontade. Oi oh, e aí, galera? Esse hack aqui, mano. Papo reto, tá aprovado ou não, mano? Fazer uma cara de gostoso depois dessa play que Eu joguei bem, papo reto. Na moral, na moral, na moral, na moral. Esse hack aqui, papo reto, mano. Não rola que nós não jogou direitinho ali, mano. Foi direitinho, mano. Que tinha que fazer ali, nós fez, mano. Só pega. O Eco tá bot de novo. Vamos lá ajudar ele. O Eco tá de ult, hein, mano. Naquela hora ele tinha ult na hora que eu matei ele. Só que ele tomou o parma CC, né? Ah, mentira que ele não caiu no, no fur da box, mano. Mano, se não fosse esse Zed... Na real que eu joguei mal, mano. Eu joguei mal. Eu, eu não podia tentar do Qzinho pra cá, não, mano. O Qzinho tinha que ser através da parede. E eu tomei... Eu tomei Ignite também que me revelou pra qual lado eu ia correr, tá ligado? Então isso foi pai. Mas aí, Fael. Valeu pelos seus três meses de recebizão um com a gente aí, meu príncipe. Só agradeço o apoio, papai. Ah, nem fodendo que eu não tive range, mano Caramba, mano Eu não tive range antes, galera Consegui salvar o cara desse pá. Pô, vou ter que guivar isso aqui pra querer pegar uma kill, mano Vale a pena, será? Mas eu só vi a cabecinha, velho Quatro meses na melhor stream do Brasil Obrigado, pistas É nóis, Murilo Qual foi? Mas brigadão pelos seus quatro meses com a gente aí, meu príncipe só agradece a Brabinha, papai. Não vou poder fazer a Arauto. Vou puxar o Wave Top, que eu acho que é melhor. Mano, eu tô sentindo um negócio, galera. Que eu tô me esforçando, tô me esforçando, tô me esforçando, tô me esforçando, me esforçando. E não é o suficiente, mano. Que rajada, né, mano? Eu tô forte, mano. 7 kills, stackzinha no Mejai. Eu sou o único cara do jogo que tem dois itens, tá ligado, velho? Não, eu acho que dá pra levar a Brava, mano. Vambora, vambora, vambora. Vai ser difícil, mas vambora. Vai de manchá aqui, hein, galera. Papo reto, velho. Isso é muito insano que eu fiz, papo reto. Mais que isso eu não faço, não, mano. Mais que isso, meu boneco não faz, não, mano. Eu tô tentando extrair 100% dessa carniça aqui, velho. isso, Leona, isso, isso. Que isso, que isso, por que esse cara flashou? Que isso, que isso, que isso? Ele tá doidão. Véio. Nossa, olha isso. Eu matei o cara só de longe, mano. Meu, que não quer sair, velho. Nossa senhora! Ah, acabou, mano. O jogo tava mó divertido, velho. Jogão, galera, é isso. Tá vendo que eu falei? Nós tava lá jogando de Fiddle Tryhard, perdendo. Eu falei, mano. Tô sentindo que tá precisando de eu inventar uma moda, fazer um negócio diferente, surpreender os caras. Foi esse Chaco sup que eu encontrei, mano. É isso. Maravilha.